Os desafios de verão da Federação Portuguesa de Atletismo regressaram a 24 de junho, em Leiria, no Centro Nacional de Lançamentos, com o desafio Guerra dos Sexos para o lançamento do peso. Um regulamento em que colocava frente a frente uma formação masculina e uma formação feminina, ambas com quatro elementos cada, e o primeiro a competir foi Daniel Santiago, do Juventude Vidigalense. Santiago, que viria a lançar... Como melhor nesta tarde, 16,14m ao seu segundo ensaio, mas determinou para ele a quarta posição, tendo sido ultrapassado pelo sportinguista Marco Fortes, que no seu segundo ensaio também lançou 16,46m, colocando-o portanto na terceira posição e uh, iria fazer um uh, duelo. Para, puramente para a final com uh, o atleta que no final desses dois ensaios ficasse classificado no segundo lugar, enquanto o Daniel Santiago uh, enfrentaria o uh, primeiro classificado no fim dessas duas rondas. Portanto, Marco Fortes foi terceiro e defrontou o benficista uh, Francisco Bell, que abriu o concurso com a marca de 19 m 63, mas viu depois... Uh, o seu colega de equipa, de Santo Cardinaldovo, fazer 20 metros e 10 também ao segundo ensaio, ficando na frente da competição, portanto, fazendo o duelo com Daniel Santiago, enquanto Francisco Bell faria um duelo com Marco Fortes. No final desses duelos, Francisco Bell conseguiu impor-se a Marco Fortes com uma marca de 1897 metros e 97. o Marco Fortes ficou com 17,47, que acabou por ser o seu melhor registro durante a tarde, enquanto o Francisco Bell uh, foi, então, à final com a uh, Tsanko Arnaudov. Tsanko Arnaldov, uh, que até à final tinha conseguido um concurso com bons resultados, ele abriu com 19 metros e 28, melhorou depois para 20 metros e 10, lançou ainda 19 metros e 24, 19, 36, 19, 40 e... Hum, Portanto, na final, o primeiro lançamento até foi 19'40, mas explodiu com os 20 metros e 11, a melhor marca desta tarde para o atleta benfiquista. Porém, o desfecho para a guerra dos sexos estava já determinado, uma vez que Francisco Bell... Fez, um, um, ensaio, fez dois ensaios nulos, apenas a marca de San Arnaudov pontuava para a final e uh, bastava a, a equipa feminina ter duas marcas para uh, ficar à frente da competição. na competição feminina abriu com Francis Lane Serra, atleta que uh, no final dos dois primeiros ensaios Uh, tinha 16 metros e 33, marca que não melhorou no decorrer do concurso, mas que lhe permitiu ficar no terceiro lugar, apurando-se para uma meia-final com, uh, meia com Jessica Inchud. Essa sim, abriu o concurso com 16 metros e 75, e depois nessa meia-final fez 15 metros e 97, contra os 15,62 de Francis Lane Serra, assegurando assim a anterior recordista nacional, Jessica Inchud, a presença na final desta uh, competição, desta guerra dos sexos. A atleta que ficou na quarta posição foi Eliana Liana Bandeira, a atleta que durante todo o concurso não conseguiu um único ensaio válido. Ela fez dois, os dois lançamentos, ficou na quarta posição e iria fazer um duelo com Oriol Dongumont uh, para o, a meia-final, mas que com esses ensaios nulos, não permitiu continuar, nem sequer ter uma oportunidade de chegar uh, à final com a Oriol E a grande finalista, uh, depois, do uh, nas meias finais, com o duelo com a Jesse foi uh, a Oriol Dongmon. Oriol que abriu o concurso com 18 m e logo ao segundo ensaio fez 18,90m, um novo recorde de Portugal. E na meia-final com a Jessica Kinshoud, fez um primeiro lançamento nulo, e depois marcou com 17,90. Já na final, lançou 18,86 metros e depois explodiu com os 19,27 metros. Record de Portugal, melhor marca mundial deste ano para a atleta do Sporting, aqui efusivamente abraçada pelo seu treinador, enquanto os juízes faziam a segunda medição para homologação final do recorde de Portugal no final triunfo das mulheres nesta guerra dos sexos